Obrigado pela ajuda na prova, viu? Imagina! Você sabe que química sempre foi a minha praia. Você quer um cabeça dura pra essas coisas. Aliás, eu que preciso te agradecer. Adorei o amuleto que você me deu. Olha, já estou usando. Que bom! Sabia que ele é cheio de segredos? Bom, descobri que ele é chinês e que o nome dele é Baguá. É, e dentro dele tem um quadrado mágico. Quadrado mágico? Sim! Agora é a minha vez de te ensinar. Olha só. Esses números que você está vendo podem ser dispostos em uma tabela. O símbolo central é o yin-yang, que, entre outras coisas, significa equilíbrio. Na tabela, ele é substituído pelo número 5, que representa equilíbrio na mitologia chinesa. Agora a gente pode somar as linhas, as colunas ou as diagonais dessa tabela, que o resultado vai ser sempre 15. Por isso que o quadrado é mágico. Nossa! Que incrível, Tiago. Mas... Como é feito esse tipo de quadrado? Existe uma técnica para isso. Eu vou te mostrar. Primeiro, a gente coloca os números de 1 a 9 numa tabela quadrada de 3 linhas por 3 colunas. Agora, a gente inverte as diagonais. E depois, é só mover todos os números em sentido horário, apenas uma casa em torno do 5, que está no centro. Pronto! Aí está o nosso quadrado mágico. É mágica ou matemática? Para mim isso tá mais para mágica, viu? Mas esse quadrado que você fez está um pouco diferente do meu. É equivalente. É só você espelhar o seu. Olha só. Esse é o quadrado que a gente acabou de fazer. E esse é o seu. No total, a gente pode construir oito quadrados aparentemente diferentes. Mas que na verdade vão ser sempre o mesmo quadrado invertido, espelhado ou rotacionado. E esses oito quadrados são todos algebricamente equivalentes. Será mesmo, Tiago? É sim, Raquel. Eu posso provar para você que só existe um quadrado mágico desse tamanho 3 por 3. Os outros são equivalentes. Aliás, quando o quadrado é 3 por 3, a gente fala que ele é de ordem 3. Vamos lá, então. Me fala de quantas maneiras podemos obter 15, somando três números naturais diferentes, de 1 a 9. Bom, deixa eu ver. Vou começar pelo 9. 9 mais 5 mais 1 é 15. 9 mais 4 mais 2 também dá 15. 9 mais 3 mais 3... Opa! Você repetiu 3, não vale. Ai, é verdade. Bom, como a ordem dos fatores não altera a soma, as duas primeiras combinações que eu mencionei são todos os possíveis jeitos de somar 15 usando o 9 e outros dois números. É isso aí! Agora a gente faz a mesma coisa com 8. encontra mais três maneiras. Pode deixar que eu continuo. Começando com sete... mais duas maneiras, começando com seis, só uma maneira... Certo! E os outros casos, começando com um número menor que seis, já foram tratados pela propriedade de comutatividade da soma. Então, no total, são oito maneiras de obter 15, somando três números diferentes. Agora, Raquel, Olhe para o quadrado de ordem 3. Você pode somar as três linhas, as três colunas e as duas diagonais. Ou seja, são oito somas. Bateu direitinho. A gente tem oito maneiras de somar 15, usando três números distintos entre 1 e 9. Esse é o principal argumento para provar que só existe um quadrado mágico de ordem 3. É verdade. Você me convenceu. Tiago, estou curiosa. Existe um quadrado mágico menor do que esse? Não, Raquel. Dá uma olhada nesse quadrado aqui. A, B, C e D podem ser 1, 2, 3 ou 4. As somas das linhas, das colunas e das diagonais podem ser representadas assim. Está vendo? Assim fica claro que não é possível obter o mesmo resultado para todas essas somas. Mas é possível fazer quadrados maiores do que o de ordem 3? Aí sim! Presta atenção nessa imagem. É uma gravura de um artista do começo do século XVI, chamado Albrecht Dierer. Seu título é melancolia, e se trata de um artista em crise no momento da criação. Dierer estudou também geometria e álgebra. E olha só que detalhe bacana. A gente pode ver ali no canto da gravura um quadrado mágico de ordem 4. A constante mágica desse quadrado é 34. Ou seja, a soma das linhas, das colunas e das diagonais também deu sempre o mesmo resultado, 34. Que incrível, acho barato esse de ter colocado um quadrado mágico como um detalhe do desenho. Você sabe fazer esse outro quadrado também, Thiago? Sei sim, eu vou te mostrar de um jeito bem simples. Primeiro a gente coloca a sequência de 1 a 16 nos quadradinhos, depois a gente inverte as diagonais e por último a gente inverte a posição dos números das colunas internas. Pronto. Aí está o quadrado mágico 4x4, mais conhecido como diabólico. Repare que as duas células centrais, na parte de baixo do quadro, mostram o ano em que Diehrer fez a gravura, 1514. Que legal! Mas, Thiago, você sabe me dizer como a gente obtém a constante mágica desse quadrado? Sei sim. Pensa comigo, Raquel. Um quadrado mágico normal de ordem N vai ter os números de 1 até N ao quadrado. Então, nesse caso, o quadrado mágico de ordem 4 tem os números de 1 a 16. E a gente soma 4 números distintos dentre eles. Para a gente calcular a soma desses 16 números, que é a soma de uma progressão aritmética simples, a gente faz 16 vezes 1 mais 16 e divide por 2. O resultado é 136. Como a gente tem que distribuir esse resultado pelos 16 quadrados, vamos calcular o valor médio. Bom... Como são 16 números, o valor médio vai ser essa soma dividida por 16. Isso! Vamos lá. Então, o valor médio é 17 dividido por 2. Agora, presta atenção, Raquel. Como a gente vai somar sempre 4 números no quadrado, essa soma deve ser igual a 4 vezes o valor médio. Isto é, 4 vezes 17 dividido por 2. O resultado é 34, que é a constante mágica do quadrado. Entendi. Tiago, estou adorando tudo isso. Agora vou tentar construir todos os quadrados mágicos possíveis de ordem 4, do mesmo jeito que a gente fez no outro de ordem 3. Começando do 16. 16 mais 15 mais... Não, Raquel. Espera um pouco. Você está certa. Esse é um jeito de chegar a um resultado. Aliás, tem várias outras maneiras de construir esse quadrado. Mas você vai demorar muito até fazer todos. Ué, por quê, Thiago? Porque no total é possível construir 880 quadrados mágicos com números de 1 a 16. Isso sem contar os equivalentes por simetrias de rotação, inversão e espelhamento. Nossa! Então quer dizer que existe apenas um quadrado mágico normal de ordem 3 e 880 quadrados mágicos normais de ordem 4? E os quadrados maiores? Esses vão ter muito mais possibilidades. Só para dar um exemplo, existem 275.305.224 possibilidades para os quadrados mágicos de ordem 5. Que salto! E você decorou esse baita número, hein, Tiago? Não, fiz apenas uma consulta. Mas tá valendo. Até os matemáticos usaram computadores para contar esses quadrados mágicos? Sabe, Raquel, os astrólogos da Idade Média, lá na Europa, associavam o quadrado mágico de ordem 3 a Saturno, o de ordem 4 a Júpiter, o de ordem 5 a Marte e assim por diante. A Lua, só para você ter uma ideia, era ligada ao quadrado mágico normal de ordem 9, que tem a constante mágica 369. É, realmente tem todo um misticismo em volta desses quadrados mágicos. Aproveitando essa conversa, Thiago, acho que agora é você quem vai me dar uma ajudinha na prova de matemática. Claro, tô te devendo essa. Mas eu vou querer ganhar um colar mágico também. Combinado.